Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós iremos trabalhar região abdominal, mas antes deixa eu te dar um recado, se você quiser faturar um cardápio, um cardápio para ganho de massa magra, para te ajudar a ganhar massa magra, basta ser inscrito no canal, depois você vai lá embaixo nos comentários ou na descrição deste vídeo, vai ter o link do meu grupo lá do WhatsApp, é gratuito, aí basta você entrar lá no grupo e falar assim, gostaria de receber o meu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 Gostaram? Então não se esqueça, se você quiser faturar aquele cardápio nutricional, é um cardápio bem simples de ganho de massa magra. Basta você ser inscrito aqui do canal, além de ser inscrito do canal, vai lá no grupo do WhatsApp, a descrição está embaixo na descrição do vídeo ou nos comentários e vai ser um prazer poder ceder esse cardápio para você. Mas lembre-se, sempre consulte o seu médico antes de fazer quaisquer que sejam as atividades físicas, tá bom? Muito obrigado e aguardo você no nosso próximo vídeo.